Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender como aplicar os materiais nesse relógio antigo que vocês aprenderam a criar no vídeo anterior. Se você não viu essa vídeo-aula anterior, dê uma olhada, pois ela está imperdível. Nós ensinamos o passo a passo de como criar esse relógio antigo, incluindo aqui todas as partes dos ponteiros, a parte do display, esses pezinhos e também esse pequeno suporte aqui acima, né? E agora vamos aprender como deixar isso aqui mais realista, através dos materiais e também das texturas. Só que antes de falar sobre tudo isso, eu quero fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender a aplicar os materiais e as texturas aqui no nosso relógio antigo. Bom, no vídeo anterior nós paramos na parte da modelagem dos ponteiros. Vocês vão se recordar que nós criamos os três ponteiros da hora, minutos e segundos. E também criamos esse corpo do relógio, né? se assim podemos dizer. Aqui nesse corpo, eu notei que faltaram algumas pequenas partes, alguns detalhes, como o próprio vidro desse display. Aqui nessa imagem não dá para ver, mas tem um vidro aqui, né? um vidro bem transparente. E nessa bordinha aqui, só para a gente poder ver as características bem detalhadas, notem que eu tenho dois degraus. Tá? Eu tenho aqui um pequeno degrau e um segundo degrau. Observando a nossa imagem de referência agora aqui do lado, vocês vão perceber que nós temos um total de três degraus. Então temos um, dois e um degrau maior aqui acima. Então para a gente poder deixar esses detalhes bem refinados, eu vou voltar um pouquinho aqui na parte da modelagem. Lembrando que é importante que você veja o vídeo anterior, porque tudo que eu vou fazer aqui agora eu já expliquei detalhadamente no vídeo anterior, tá certo? Então vamos lá. Primeiro... Vou selecionar aqui o corpo do relógio, vou tirar o Turbo Smooth, né? E vamos fazer aqui mais uma divisão. Vou pegar o Shift Loop, nós vimos na aula anterior como ativar essa ferramenta. Selecionei aqui essa lateral e apliquei um Shift Loop logo aqui abaixo. Vou fazer aqui mais um Shift Loop, um pouquinho mais abaixo, tá? Então aqui está bom. Com esse Shift Loop vou pressionar o botão Ctrl Polygon para selecionar esses polígonos. Aplicamos um Extrude... Esse Extrude será como local normal, então vou trocar aqui para local normal, para que essa extrusão possa projetar para fora aqui das faces do nosso objeto, mais ou menos nessa direção está bom, né? E agora vamos fazer aquele chanfro, então vou selecionar as quinas, aplicamos um chanfer, não precisa ser um chanfer muito alto, porque nós vamos aplicar o um modificador Turbo Smooth, né? Então vou aplicar aqui somente um pequeno chanfro mesmo, só para adicionar esses detalhes. Aqui também vou aplicar um Shift Loop, que nós vimos bem detalhadamente no vídeo anterior. Então, gente, é importante, tá? Se você não viu, dê uma olhada para que você não se sinta perdido aqui agora nessa parte de modelagem. E aqui eu acredito que já esteja próximo. Talvez nós possamos somente aqui ajustar alguns pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui essa linha, aplicar um Control Polygon e fazer um Grow e depois puxar isso aqui um pouquinho para frente, né? então na vista Left, botão L, vou tirar aqui a seleção com o Alt pressionado, e vamos puxar isso aqui um pouquinho para frente, tá? só para deixar o degrau aqui mais eh, interessante. Tá? Então temos esse efeito aqui, posso sair do Edit Poly e aplicar o Turbo Smooth, e vejam que agora temos os três degrauzinhos aqui, tá? bem similar ao nosso modelo. Outra coisa também é esse pino que sai bem aqui no meio. Eu posso fazer um simples cilindro e aplicar aqui. Ou eu posso extrair esse modelo do próprio display. Selecionando aqui esse pontinho né, do meio. Fazendo aqui um Ctrl Polygon. Depois com a ferramenta Select and Scale. Vou pressionar o botão Shift e escalonar aqui para o meio. Vamos escalonar mais uma vez aqui nessa parte do meio. Pressionando o botão Shift. Depois... Puxamos com a ferramenta Select and Move na direção Y, pressionando o botão Shift, tá? Mais uma vez, e mais uma vez só para reforçar essa, essa quina aqui. Então temos esse pininho, né? Esse pino vai representar aqui o pino que vai segurar os ponteiros. Vamos ver lá na vista Front, se ele está bem alinhado aqui com os ponteiros. Notem aqui que ele está bem menor que os ponteiros, então posso aumentar um pouquinho aqui através do Ground. Aumentamos aqui esse, esse pino, né, para que ele encaixe perfeitamente aqui os ponteiros. Shrink, puxamos isso aqui um pouquinho mais para frente. E agora vamos voltar encaixando os ponteiros aqui nesse local. Então pego aqui o ponteiro, pode ser o vermelho das horas. Pego o ponteiro azul dos minutos. O ponteiro azul dos segundos eu vou deixar aqui um pouquinho acima, nessa região mais ou menos. E agora eu tenho que criar um cilindro aqui para encaixar esse ponteiro. Como vocês recordam, o eixo de rotação desse ponteiro já está no local né, que deveria estar, para a gente poder rotacioná-lo aqui e simular aqui uma movimentação. Então vamos criar somente um cilindro simples. Vamos vir aqui em Cylinder, criamos um cilindro simples. Nesse cilindro eu vou tirar o Height Segments, aplicamos um modificador Edit Poly, para poder começar a editar, aqui eu apliquei um Face Extrude, vamos aplicar um Edit Poly. E agora sim, fazemos uma extrusão, depois fazemos uma extrusão para dentro. A é exemplo do que nós acabamos de aplicar ali no nosso modelo. né? E por fim aqui eu posso aplicar um Collapse, só para fechar essa pontinha aqui. Agora, vou também excluir essa face de baixo, que é a face que vai ficar alinhada ao nosso modelo. Então excluímos. Fazemos o Select and Place, que nós vimos no vídeo anterior também, com os pezinhos, né? Então vou aplicar aqui o Select and Place. E por fim, fazemos o alinhamento com a ferramenta Align, alinhando a direção XY e Z, pivô com pivô. Agora escalonamos esse pequeno pino, para que ele encaixe perfeitamente aqui no ponteiro dos segundos. E depois ajustamos a altura dele, para que ele fique exatamente no local que ele deve ficar. Então seria mais ou menos aqui, né? Vejam aí que nosso relógio está praticamente pronto. Falta agora só o detalhe do vidro, né? como nós falamos há pouco. Para fazer esse detalhe do vidro, eu vou utilizar um box. Então vamos ir aqui, criar um box aqui na nossa cena. E agora vocês devem estar se perguntando, mas como que um box né, vai, nos, vai nos dar um vidro que aparentemente é redondo? No caso de criar o vidro com box, eu estou pensando mais na questão de topologia, porque eu poderia simplesmente criar aqui uma, uma esfera, né? no caso aqui eu criei um cilindro, mas vamos criar uma esfera, deixar essa esfera mais achatada, e utilizar a ferramenta Select and Place aqui mais uma vez, e fazer aqui a simulação do vidro, certo? Só que topologicamente falando, isso aqui não é muito interessante, porque concentra muito os polígonos aqui no meio. Então vou deletar essa esfera... Vamos pegar esse cubo aqui, vamos deixá-lo na mesma altura aqui, altura, largura e comprimento. Pode ser 10, 10, 10, 20, 20, 20, não tem importância, tá? mas tem que ser os mesmos valores. Aplicamos o modificador Turbo Smooth, com duas ou três interações aqui mais ou menos. Depois aplicamos o modificador Spherify, para esferizar essa forma, deixar ela um pouquinho mais esférica aqui, né? corretamente. Depois convertemos como Edit Poly, através do botão Convert to Editable Poly. Vista Front, Left ou Right, tanto faz nesse caso. E excluímos aqui a metade desse modelo. Vejam aí que temos essa forma agora. Com essa forma em mãos, vou achatá-la. Vou deixá-la aqui bem achatada. Essa borda aqui ela pode sair, não precisamos dela nesse momento. E agora fazemos somente o alinhamento dessas formas. Então fazemos aqui o alinhamento XYZ pivô com pivô. Ok? Movimentamos aqui para frente, rotacionamos 90 graus, depois escalonamos e puxamos isso aqui para dentro para que ela se encaixe. Vou ativar também o See Through com o atalho Alt X para deixar o objeto semi-transparente e vamos achatar esse modelo mais aqui selecionando o próprio elemento e fazendo aqui um leve achatamento, tá? Isso aqui é a nossa intenção é deixar o vidro levemente curvado. Para finalizar esse modelo aqui do vidro, eu vou aplicar a ele. Vamos deixar aqui de lado para a gente poder ver. Vou aplicar um modificador shell, tá? o modificador shell. O modificador shell vai fazer aqui a, a malha da frente, tá? mais ou menos para vocês entenderem. Nesse caso aqui, o shell projetou para cima porque nós não resetamos a forma. Eu fiz aqui alguns escalonamentos, vocês se recordam, e acabou que eu não resetei. Então vamos deletar o shell, vamos vir aqui no painel utilidades. Reset Xform e aplicamos o Reset to Selected tá? para aplicar o reset aqui ao é nosso modelo. Quando nós voltamos lá no painel Modify, o Xform foi aplicado aqui. Agora eu posso simplesmente converter isso como um editable poly e aplico o modificador shell novamente. Tá? Com reset, vejam que resetou que é a borda do nosso modelo. Perfeito. Uma última coisa que eu faria aqui antes do shell seria simplesmente aplicar um shift loop aqui só para reforçar essa aqui na bem né, então aplicamos o shift loop e depois o shell, agora posicionamos o vidro no local correto, que seria mais ou menos nessa área aqui, aqui já está bom, e podemos começar a falar sobre a textura, bom, a primeira textura que nós temos e que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, é a textura dos números, mas observem que aqui nessa textura dos números, nós temos um efeito de papel envelhecido. Até porque esse é um relógio antigo e o papel normalmente ele vai envelhecendo. Ele vai é, sujando, né? vai criando essa espécie de sujeira, de mofo. Enfim, são coisas do tempo. Né? Para a gente poder criar esse efeito, eu fiz para vocês lá a textura dos números. Inclusive, postei no vídeo anterior. Aqui nessa pasta que eu separei para vocês... Nós temos a textura dos números, chamada de display. E temos essa outra textura aqui do lado, vamos fechar aqui, que é uma textura de papel velho. Através do Photoshop, eu vou fundir essas duas imagens para gerar esse efeito de envelhecimento lá do nosso display do relógio. E como que nós vamos fazer isso? É bem simples. Vamos pegar o display, vamos arrastar para dentro aqui do Photoshop, já estou com ele aberto aqui para agilizar um pouquinho o processo, arrastei e soltei, e observem que nesse caso a textura está muito nova, né? mas eu quero algo mais envelhecido. Então vamos aplicar aqui agora a textura do papel logo aqui acima, vou simplesmente arrastar e soltar essa textura do papel dentro do meu projeto, já vamos aproveitar aqui o nosso gizmo de transformação, vamos pressionar o botão Alt para poder aumentar aqui o tamanho do papel, mantendo essa proporção, Posso dar um Enter aqui para confirmar. Isso aqui você pode também posicionar esse papel em outros locais aqui, mas no caso eu vou deixar bem centralizado. E agora eu posso começar aqui fazendo aqui algumas fusões, através do Multiplier, por exemplo. Então o Multiplier já vai dar esse efeito. Vejam aí que multiplicando as camadas, nós temos esse efeito aqui mais de envelhecimento. Mas os números continuam novos, né? tem essa pintura bem, bem nítida, mas eu não quero isso, eu quero uma pintura também dos números com esse mesmo desgaste. Então vamos voltar aqui agora no nosso background, vou clicar duas vezes sobre ele para poder destravar aqui o nosso layer, vou arrastar esse background para cima. Seleciono novamente aqui a nossa textura do papel envelhecido, vou voltar para normal, e agora eu vou trabalhar com esse layer acima, que são os números. Inclusive eu vou colocar aqui como números, sem acento, tá? E vamos colocar aqui como soft light. Então soft light já me deu aqui já uma sensação maior de desgaste do tempo, certo? Só que agora eu tenho que deixar esses números mais escurecidos. Então eu vou aplicar aqui agora um adjustment. Vamos vir aqui abaixo em adjustment. Vou aplicar primeiramente um hue saturation. Nesse hue saturation, nós vamos reduzir aqui na propriedade do nosso hue saturation Vamos reduzir a saturação. Se você não estiver vendo essa janela, você pode vir aqui no menu Window, que significa janela, e procurar propriedades. Então temos aqui as propriedades, e ativando a propriedade ela vai aparecer aqui do lado ou em algum local da sua tela, tá? Lembrando também que você pode arrastar as propriedades ou colocar de volta aqui a qualquer momento. Bom, temos aqui a propriedade, reduzimos a saturação das cores, e vejo que ele já vai dar aqui um efeito não tão enferrujado, né? não tão amarelado. Vamos aplicar mais um Adjustment Layer, vamos colocar aqui, por exemplo, os Levels, né? Vamos testar aqui com os Levels, e aqui eu consigo deixar os números mais fechados. Veja que já deu um efeito muito mais interessante aqui para os nossos números, né? E agora aqui nos nossos números, com o Layer dos Números, eu vou criar uma máscara para ele. Vamos pegar um brush aqui qualquer, pode ser um brush é, branco ou preto, nesse caso aqui... Como a máscara é branca, vou pegar um brush preto. Vamos aumentar o tamanho desse brush aqui, o size. Para editar o nosso brush de uma forma mais dinâmica, vocês podem utilizar o botão Alt do teclado e o botão direito do mouse. Então, pressionei o botão Alt, eu vou ter a ferramenta conta-gotas aqui do Photoshop. Só que com a ferramenta conta-gotas, com o Alt pressionado, e pressionar o botão direito do mouse... Para a esquerda e para a direita, nós vamos aumentar ou reduzir o tamanho do brush. Para cima e para baixo, nós vamos deixar o brush mais duro ou mais suave, tá bom? Então feito isso, vou deixar o brush bem pequeno aqui. E vamos vir aqui próximo dos números com o botão Z. Botão Z vai aproximar ou distanciar aqui para a gente. Então vamos aproximar. Agora ainda com a nossa máscara selecionada, vou pegar o brush. Vamos pegar um pincel aqui diferente do próprio Photoshop. Então vou escolher aqui dentro dos brushes, um brush diferente, né, que dá uma sensação diferente. Por exemplo, essa sensação aqui de, de desgaste. Vou pegar essa aqui abaixo, acho que é melhor. E vamos passar aqui nesse, nesse layer. Tá? Quando eu passo o brush aqui nesse layer, notem que ele vai dar essa sensação de desgaste. Então posso passar isso aqui em volta de alguns números, para poder sumir com eles. Tá? Então vamos ver aqui, através das nossas máscaras, que eu estou simplesmente fazendo esse efeito aqui com os brushes. Então volta aqui a visualizar a imagem, isso aqui já vai dar um efeito bem interessante, vocês podem fazer isso aqui, inclusive eu já adiantei aqui na logo, né? eu fiz alguns efeitos de desgaste na logo, mas eu posso vir aqui também com o próprio brush na minha camada de, de máscara, né? no caso, vamos passar aqui na máscara e vejam que eu vou fazendo aqui um efeito de desgaste. Invertendo as cores para branco eu faço aqui ao contrário, então eu vou apagando a máscara. Eu acho que isso aqui vai ficar aí a critério de vocês, brinquem um pouquinho com essa questão de máscara, de brushes e assim por diante, né, para vocês entenderem como que funciona essa ferramenta. Como eu falei para vocês então, o que eu vou fazer aqui é só deixar esses números um pouco com mais desgastes, além do próprio, da própria máscara que nós vimos aqui, né? vocês viram que nós aplicamos alguns pontinhos na máscara, eu também posso vir aqui na camada dos números que estão totalmente branco e preto e aplicar essa coloração branco aqui nessa borda. Então vou pegar aqui o pincel novamente, vamos pegar o pincel Brush Tool com a ferramenta B, né, botão B. Eu ainda estou com o meu brush, deixa me ver ele está aqui do lado, e vou passar aqui nessa borda. Então aqui eu consigo fazer um efeito de desgaste nos próprios números, veja que vai borrando né, os números. Com outro brush, vamos ver aqui um brush diferente... Vamos passar aqui, eu tenho que trocar as cores também. Aqui no brush não está muito legal. Deixa eu ver se tem algum outro brush aqui que possa nos ajudar. Vamos aumentar aqui a área de atuação né, dos nossos brushes. Aqui abaixo nós temos outros brushes. Então vocês podem fazer essa pesquisa aí também. É bem bem completo né? o Photoshop, é um programa que ajuda muito nessa parte. Vamos deixar aqui o nosso brush da forma que está. E vamos passar aqui em volta dos números. Então o que eu estou fazendo aqui é um trabalho minucioso. Né? Exige, obviamente, mais tempo. Para a gente poder fazer algo bem detalhado. Mas aqui eu estou só mostrando para vocês como que funcionaria. Tá? Vou pegar aqui, novamente, um outro brush diferente. Né? Um outro pincel diferente. Vamos pegar aqui um brush de... Pode ser esse brush aqui, o Kyle's. Passamos aqui em volta. Veja que legal, né? Cada brush vai dar um efeito diferente. Então vocês vão passando aqui os brushes nessas áreas, vocês vão conseguir efeitos diferentes. Então temos aí né, alguns efeitos de sujeira, de desgastes e assim por diante. Mas eu vou deixar dessa forma que está aqui, e vamos salvar essa imagem agora com Ctrl Shift S. Vou salvar dentro da pasta do arquivo relógio, Display, pode salvar como PSD ou PNG, por exemplo, são duas imagens de um formato muito bom no caso aqui o PNG está logo aqui abaixo, ou o PSD se você quiser um arquivo editável. No nosso caso, eu vou deixar como PSD para que vocês possam ver esse arquivo editável aí e utilizá-lo, tá? Bom, vamos voltar lá para dentro do Max agora. Então, vou abrir o Max aqui mais uma vez. Vamos isolar esse corpo aqui do relógio. E eu vou separar essa parte do display. Então, vamos selecionar aqui essa área. Posso selecionar através de um ring, Ctrl Polygon, Ground, Aqui vejam que selecionou quase tudo né, que eu queria, então vou fazer um GROW maior e depois um SHRINK. Agora eu vou separar essa área aqui, pode ser nesse ponto aqui mais ou menos, ou um pouco mais para dentro, tanto faz. Mas nesse ponto aqui eu acho que está bom. Vamos dar um detach para separar essa área. Detach sem ser um elemento, né, para separar o modelo. E agora eu tenho o DISPLAY separado aqui. Vamos colocar o nome de DISPLAY para ficar melhor, né? Aqui eu vou trocar essa cor para um azul, para mudar a cor aqui dos objetos separados. Esse pino aqui, vocês podem deixar da cor que está, ou diferente, isso aqui vai variar muito, né? Cada pessoa aí vai querer aplicar uma cor diferente nesse pino, por exemplo. Eu posso separá-lo também. Vou pegar aqui pela vista left, fazer o Ctrl Polygon. E aplicar o ground. Vamos detachar esse pino aqui também novo de teste, vou chamar de pino. Esse pino vai ter o mesmo material daquele outro de cima, né? Que seria esse pino aqui dos segundos. Então, vou fazer aqui também, é, juntar esses objetos. Vamos atachá-los aqui através do botão e teste. Atachei os dois objetos. Vou mudar a cor também. Colocamos uma cor laranja aqui, um amarelo, só para mostrar que nós temos objetos diferentes, né? Na nossa cena. E agora vamos começar a aplicar as texturas. Então, primeiro eu vou abrir aqui o editor de materiais. Vamos carregar o nosso material. Como vocês já sabem, eu utilizo o renderizador V-Ray. Mas tudo que eu vou mostrar nessa videoaula, você pode aplicar ao seu renderizador com muita facilidade. tá Inclusive nos materiais aqui são muito semelhantes. né Vamos carregar o material do V-Ray, que é um V-Ray MTL. Vamos aqui em materiais, V-Ray, V-Ray MTL. Esse primeiro material aqui eu vou chamá-lo de display. Eu coloco aqui display. Vamos copiar esse material agora, pressionando o botão shift. Vamos chamar de corpo, né? Seria essa estrutura aqui do, do relógio. Então vou colocar aqui corpo certinho. O próximo material será dos ponteiros. Como eles têm a mesma cor, eu posso deixar aqui um único material para os ponteiros. Vou criar um material também para os pezinhos. Os pezinhos aqui é um material preto, né? Vamos colocar aqui o material dos pezinhos. Vamos copiar primeiro os ponteiros. E agora eu coloco somente o nome aqui de pezinhos. Ok. Perfeito. Agora podemos já começar a aplicar os materiais. Nesse suporte aqui acima, eu acredito que eu posso aplicar o mesmo material do corpo, tá? Então vamos começar aqui aplicando esses dois materiais ao corpo. Eu pego aqui o material do corpo e aplico essas duas seleções aqui. E aplicamos um Assign to Selection. Então vamos ver aqui que material, aliás, né, foi aplicado somente em um. Agora sim aplicou nos dois objetos. No display, vamos aplicar o material do display, obviamente. Aqui no corpo já foi aplicado os ponteiros. Selecionamos aqui, pressionando o botão Ctrl e aplicamos o material dos ponteiros. Vamos adicionar a seleção. A esses pinos aqui, eu também vou criar mais um material abaixo dos ponteiros, que eu vou chamar de pinos. E vamos aplicar aos dois pinos, de baixo e o de cima. Ok? Os pezinhos. Vamos aplicar o material dos pezinhos. E temos aqui todos os materiais do nosso relógio. Falta somente o último material, que é o material do vidro, né? Que é um objeto que está oculto aqui. Então vamos colocar como vidro. Vamos fazer um Hide All. E aqui no vidro, que está como c eu vou aplicar o material do vidro, Tá? Então vejam aí que temos todos os materiais. Aqui na parte do display, vamos selecionar o vidro mais uma vez, fazemos um Hide Selection. Vou isolar esse display aqui com a ferramenta Isolate Selection, para poder ter somente a visualização do display. E agora vamos aplicar a textura do display, que nós acabamos de criar lá no Photoshop, ao nosso display. Então para isso vamos lá na pasta Vejam que a textura está aqui, né? Display. Arrastamos e soltamos aqui dentro do, da nossa área de trabalho. E aqui eu vou ligar essa textura, esse bitmap lá do nosso ponteiro envelhecido. Vamos ligar aqui no display envelhecido ao nosso diffuse map. Então liguei o diffuse map. Vejam que vai aparecer dessa forma. Tá? Não está correto porque nós não mapeamos esse objeto. Para mapear isso aqui é bem simples, nós vamos simplesmente vir aqui no painel Modify List, UVW Map e aplicamos um UVW Map do tipo planar. Nesse plano aqui eu consigo movimentar o plano, né? vejo que eu consigo posicionar melhor aqui os números e podemos escalonar isso aqui para deixar do tamanho correto. Visualizando agora todos os objetos, vejo que temos já a textura. Como isso aqui é um papel envelhecido, não precisa de muitos detalhes. Nós podemos apenas, aqui no caso, reduzir aqui o tamanho do papel. Então posso vir aqui no, no layer do papel, CTRL T, pressionar o botão Alt e reduzir, para que ele fique menor aqui na área que nós vamos utilizar. CTRL S novamente, vamos lá no 3ds Max. Vamos aguardar aqui a atualização. Vamos dar aqui um reload, né? Eu acho que aqui já atualizou. Não dá para ver muito bem aqui na, na nossa viewport, mas durante a renderização isso aqui vai aparecer diferente. Inclusive, vamos fazer um teste rápido aqui. Vamos colocar uma luz qualquer aqui na nossa cena. Pode ser uma ViewRay light comum mesmo, bem pequena que eu vou posicioná-la para cima. E vamos fazer a renderização aqui dessa, dessa tela do display. Então renderizamos, vamos ver aqui como que vai ficar. E vejo que na renderização fica muito melhor. Tá? Isso aqui é somente na viewport mesmo. Que dá esses efeitos um pouco estranhos. Né? Mas na renderização vai aparecer corretamente. Tem como deixar a viewport com uma qualidade melhor. Eu já até ensinei isso em outras videoaulas. Só que isso acaba consumindo muito recurso de vídeo. Então a indicação que eu faço para vocês. aí É que deixem como está no padrão. Que vai ser melhor. Tá? Embora eu possa aumentar. Mas nesse caso aqui eu não vou mexer nisso não. Bom. Criamos aqui o material do display. Agora vamos criar o segundo material, que é o material do corpo. Para isso, eu já preciso começar a trabalhar as renderizações. Eu já vou deixar uma luz aqui na nossa cena. Vamos criar um cenário simples também, utilizando um plane. Botão F4, aqui o plane simples, com um segmento. Aplicamos o modificador Edit Poly a esse plane selecionamos a Edge, puxamos, e eu vou fazer somente aqui um, uma espécie de um fundo, tá? Só para a gente poder ver como que vai funcionar a iluminação, a sombra, e assim por diante. A esse fundo aqui eu também vou aplicar um material base, vamos criar uma cópia, vou chamar de fundo, e aplicamos o material do fundo a esse fundo, obviamente. Isso aqui, se vocês quiserem aumentar o tamanho, reduzir, também fica a critério, tá? Bom, aproximamos aqui agora a nossa vista... Shift F para dar o safe frame aqui, para vermos aqui a área de renderização. Eu vou trabalhar nessa área de renderização um pouco menor, porque aqui no caso está grande, então vamos lá em render setup. Vamos deixar aqui um pouquinho menor. Então vou deixar aqui a altura maior e a largura menor. Isso aqui vai dar para enquadrar melhor o nosso relógio, tá bom? Então na perspectiva aqui mais uma vez, enquadramos o relógio. Vamos fazer uma Primeira renderização aqui. Para ver como está ficando. Então temos essa renderização inicialmente. No material do corpo. Como nós vimos. Eu vou voltar aqui. e Clicar duas vezes sobre ele. Para poder editar o corpo. Agora eu vou deixar o diffuse. uma cor mais escura. O reflexo. Vou deixar mais intenso. Vou deixar renderizando também. Para que vocês possam ver em tempo real. O que está acontecendo. Então deixei aqui a cor escura, né? Inicialmente estava clarinha, deixei mais escura. O reflexo posso deixar em quase 100%. Quando nós aumentamos o reflexo, eu consigo já ver aqui alguns reflexos na minha cena. Né? São reflexos da nossa iluminação. Então, Veja aí que ele já mostra os reflexos. Aqui abaixo, nos V-rays mais recentes, nós temos o um material Metalness, né? que é um material metálico. Então, aumentando o valor para 1%. Um, nós vamos ter esse efeito metálico aqui nos materiais. Vou copiar essa luz aqui também para o fundo, para criar um efeito de reflexo mais interessante. Então copiei essa iluminação. Vamos rotacionar essa luz aqui também em direção ao nosso relógio. Né? Isso aqui vai dar para ver um pouquinho melhor o efeito aqui do metal. Tá? Então temos esse efeito aqui no nosso relógio. Voltando aqui na configuração dos materiais do corpo. Vamos aumentar aqui inclusive o material. Vamos reduzir aqui o glossness. 0,7 por exemplo. Vai dar um efeito também mais interessante. Aqui no diffuse eu vou trocar essa cor para um, uma cor mais amarelada. Né? Que lembra esse efeito mais do bronze. Alguma coisa nesse sentido. Vejam que já ficou bem legal aqui o o efeito do nosso relógio, temos um efeito mais de, de cobre, bronze, algo bem parecido a isso, né? Aqui no reflexo eu também vou deixar na mesma tonalidade, inclusive eu posso copiar aqui a cor, depois deixá-la mais clara, isso aqui já vai dar um efeito mais condizente aqui, né? Com o nosso reflexo do bronze, que é levemente amarelado, nos demais materiais talvez não seja tão interessante... Só para quem está usando as versões mais antigas, mais do V-Ray, eu vou criar aqui uma cópia desse material e vou aplicar esse relógio para a gente poder fazer aqui uma comparação, tá? Eu vou aplicar essa cópia desse material ao relógio. E nessa cópia aqui, para quem não tem a versão agora mais recente do V-Ray, você pode simplesmente aqui deixar o material escuro inicialmente, vou deixar como escuro, o reflexo deixe no máximo, Veja que vai ter o reflexo aqui. E agora no Fresnel IOR é que nós vamos trabalhar. Então aqui no Fresnel eu posso colocar em 25, que eu vou ter esse efeito cromado aqui no meu relógio. Agora eu mudo essa tonalidade aqui para uma cor mais escura ou mais clara, para ver aqui as variações, né? Vou deixar mais escura. E vejam que nós temos o um efeito do, do metal polido, metal cromado. Depois nós vamos lá em Glossness. E reduzimos o valor para 0,7, 0,6. Isso aqui já vai dar aquele brilho metálico que nós vimos. Aqui no reflexo, mesmo procedimento, nós podemos deixar aqui na coloração que nós queremos. Aqui eu vou puxar uma cor mais para o, para o ouro, tá? Então veja que o reflexo já vai dar essa cor dourada aqui para o relógio. E no diffuse, só para reforçar essa cor, eu também coloco um amarelo mais escuro. Esse aqui vai dar um reforço aqui para o dourado, tá? Então isso aqui... É só para vocês verem como que funciona aqui os nossos materiais. Cancelamos a renderização em tempo real. Vamos fechar aqui essa janela. E eu vou voltar o material do corpo, que por enquanto vai ser esse aqui. tá? Posso excluir esse outro material dourado aqui. Próximo material que vamos criar são os materiais dos ponteiros. Então vamos reduzir esse slot. Deixá-lo aqui do lado. Material dos ponteiros. Vamos selecionar primeiro todos os ponteiros. E vamos aplicar esse material a eles. Vamos transformar a coloração aqui dos ponteiros em um material escuro. Com um leve reflexo. Vou então, deixo aqui um leve tom de cinza. E o glossness em 0,8 ou 0,85 mais ou menos. Só para dar um leve borrado aqui no reflexo. Tá? Eu recomendo a vocês que evitem deixar esse material escuro aqui 100% escuro. Toda vez que você for trabalhar com materiais, tente deixar aqui um levemente cinza, tá? Isso aqui é para evitar erros que eu vou explicar em outras aulas mais técnicas, mas lembre-se disso, não deixem 100% escuro, 100% preto, até porque fisicamente não existe um material 100% escuro, né, que sugasse toda a iluminação como acontece no 3D. Mas como eu falei, eu acho que não é interessante a gente entrar nesse nesse ponto mais técnico aqui agora, tá? Bom, continuando aqui, vamos para agora o material dos pinos. O material dos pinos, eu posso colocar aqui um material cinza, né? Lembrando aqui um efeito mais metálico também. O material cinza com um reflexo mediano. O glossness em 0,7 também. Então vai, vai lembrar aqui o um material de metal. Já temos aqui os pinos. Vou ativar aqui o metalness também. para deixar o efeito metálico aqui nos pinos. Tá? Uh, o próximo material são os pezinhos. Nos pezinhos, vou aumentar aqui o slot também, a gente poder ver. Vamos deixar uma cor escura, vou deixar o reflexo aqui em quase 100%. Ativamos um gloss de 0,8 mais ou menos, só para borrar aqui um pouquinho o nosso gloss, né? Um... Aqui aparentemente está ok. Aplicamos todos os materiais agora. Vamos fazer uma renderização de teste da forma que está. Então faço aqui mais um render. Vamos ver como está ficando o nosso render. O nosso relógio ainda está flutuando. Então nós temos que posicioná-lo. Né? E falta um último material também. que Eu já ia quase me esquecendo. Que é o material do vidro. Que está logo aqui abaixo. Então no material do vidro... Nós temos que primeiro chamar aqui os, todos os objetos, né? inclusive essa parte aqui que é o vidro. No material do vidro, clicamos duas vezes, deixamos o diffuse aqui em escuro, quase que totalmente. No reflexo, eu posso deixar o reflexo em 100%. Vamos fazer aqui a renderização em tempo real para ver o que, que está acontecendo aqui com o nosso relógio. E agora na refração, eu também vou deixar em 100%. Então a refração já vai dar esse efeito aqui mais interessante para a gente. Quando rotacionarmos aqui nosso relógio, de acordo com a iluminação, nós vamos ver aqui um leve brilho de superfície aqui do vidro. Inclusive voltando aqui no vidro também, para que ele não fique 100% polido, eu vou pegar aqui o material do vidro e vou deixar aqui um gloss no reflexo dele. Vou deixar em 0,95, tá? um gloss bem leve aqui no vidro para dar esse efeito mais interessante ao vidro aqui. Bom, vamos testar aqui agora com a nossa renderização em tempo real mais uma vez. Vamos deixar renderizando aqui. Vou pegar essa luz e vamos posicioná-la aqui ao lado do vidro, só para a gente poder ver como que vai ficar. Então, estou deixando a iluminação bem próxima aqui do, do vidro, certo? Vamos ver aqui como está ficando. E aqui eu tenho o reflexo do vidro. Né, dos ponteiros, aqui os ponteiros eu sinto que estão um pouco distantes ainda, e eu também tenho que reposicioná-los, então vamos dar um height selection no vidro, vamos reposicionar os ponteiros da mesma forma que está aqui na nossa referência, vejam aí que os ponteiros estão nessa posição, então vou colocar as horas aqui no 4, o ponteiro dos minutos no 7, Tá? Para vocês verem aqui a nossa renderização está ocorrendo. E o ponteiro dos segundos, vou deixar ele levemente desalinhado aqui entre o 2 e o 3, tá? Só para dar um efeito mais realista aqui. Até porque o 3D é muito perfeito, né? E na vida real não é assim. A posição do nosso relógio, eu vou pegar aqui a vista left, botão L. Selecionamos todos os objetos do relógio, inclusive o vidro né? que estava oculto. Então, temos que lembrar aqui de mostrar o vidro, e vou rotacionar aqui sem o nosso snap angle, para fazer uma rotação mais perfeita. Então posicionamos o relógio aqui, encostado no piso, vou deixar aqui uma um leve overlap aqui no piso, pode ser bem baixo mesmo, vamos subir aqui um pouquinho, ok, a parte de trás está bacana, e agora vejam que a renderização já vai ficar muito melhor. Vamos tirar aqui a nossa referência, não precisamos mais dela nesse momento, né? E vamos somente ver como que está ficando aqui o nosso relógio. Aqui nos ponteiros, nesse pino, eles estão muito escuros. Não sei se eu cheguei a aplicar aqui o material dos ponteiros. Então vou selecionar aqui novamente. Vamos ver aqui nos materiais do ponteiro, ou dos pinos, né? Vou deixar o material mais claro aqui, o metal mais clarinho, esse ponteiro, e que já ficou mais claro aqui também. O glossness vou deixar em 0,6 para ficar mais clarinho também, é o encaixe do, do ponteiro. Vamos ver aqui como está ficando a nossa renderização. Essas luzes aqui, vocês podem posicionar elas de uma forma melhor, para que elas não apareçam na renderização, ou simplesmente vir aqui nas opções das luzes e ativar a opção Invisible, para que ela não apareça aqui, porém, acaba que a iluminação também não vai mostrar o reflexo, o nosso objeto, né? então Invisible tem esse detalhe, vou deixar essa iluminação um pouquinho mais longe, e eu vou aumentar o tamanho dela também, então vamos aqui no tamanho, a largura na altura, Observem que vai ficar estourada aqui, então tenho que distanciar essa iluminação para que não fique estourada, tá? Isso aqui é importante. Na outra luz, mesmo procedimento. Vou aumentar aqui a largura dela. Vou fazer uma projeção aqui no fundo, para dar aquele efeito de fundo infinito. Também deixamos um pouco mais distante. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa luz mais uma vez. Muito cuidado para não estourar a cena. Eu recomendo a vocês que inclusive usem mais luzes, tá? evitem usar poucas luzes na iluminação. Então coloquem uma luz de um lado, uma luz do outro, troquem as cores das luzes também. Trocar as cores das luzes dá um efeito bem interessante. Nesse momento aqui, essa luz está estourada aqui nesse ponto, então eu posso ou reduzir o tamanho dela ou reduzir o multiplier dela para 10, por exemplo. Veja como que ela ficou mais suave. E vamos sempre também utilizar uma iluminação de frente. Essa iluminação de frente, ela sim pode ficar invisible, tá? Invisível. Então vamos deixar aqui bem de frente o nosso modelo. Vou deixar aqui mais maior também, né? Essa luz. Vejam que ela vai estourar a nossa cena. Então reduzimos o Multiplier para 10, mais ou menos. E aqui eu vou marcar a opção Invisible, para que ela não apareça na nossa renderização. Vamos aproximar aqui do nosso relógio, observem aí que já ficou bem mais interessante, né? Aqui nos ponteiros ficou muito claro o nosso efeito metálico do pino, então volta aqui no pino e reduza aqui a coloração, com um efeito um pouquinho mais escuro, aqui no metálico também vou deixar em 0,8, para não ficar 100%, né? lembrando o alumínio. Reflexo também vou reduzir um pouquinho. E a coloração mais um pouco. Vamos deixar mais escuro aqui para que ele não fique tão evidente aqui no meio. Né? Bom, voltamos a visualizar aqui todos os objetos, inclusive a nossa nosso vidro. é né? Para ver como que ele vai se portar. Vejam que quando eu coloquei a luz de frente, o vidro está refletindo essa luz que está aqui na, na frente. Né? Ele está meio que copiando a posição dessa luz. Então vou deixar aqui um pouquinho mais para o alto mais ou menos aqui está bom, rebatendo no piso, e aproximamos aqui do nosso relógio mais uma vez. Notem que o reflexo aqui ainda está aparecendo, mas de uma forma mais sutil, né? Vou posicionar aqui um pouquinho mais para o alto. Outra coisa que eu posso fazer também, é com que essa luz não apareça no reflexo desse relógio, simplesmente excluindo a iluminação desse vidro aqui, né? Vamos chamar esse box aqui de... Vidro, e aqui dentro dessa luz, vou fazer com que ela não ilumine esse vidro. Então vamos aqui em Exclude, vamos selecionar o vidro, aplicar aqui com Exclude e OK. Quando renderizarmos mais uma vez, vamos ver aqui que ela não vai iluminar o vidro, mas ainda assim o reflexo está sendo aplicado. Para tirar esse reflexo do vidro aqui do relógio, nós vamos simplesmente aqui na propriedade dessa luz que está aparecendo aqui, né? que aparece lá no nosso vidro. Vamos vir aqui nas opções e vamos desmarcar a opção Effect Reflections. Então aqui ela não vai afetar os reflexos. Vou renderizar novamente e vejam que agora ela não vai aparecer nos reflexos. Fica a critério de cada um. Algumas pessoas gostam desse reflexo no, no vidro, é né? muito intenso, outras pessoas nem tanto. Então vou deixar a critério de vocês. E só para finalizar esse vídeo aqui, eu vou selecionar todos os modelos, todos os objetos aqui do relógio. Vamos agrupar através do menu Group. Vamos criar esse grupo chamado Rel, Relógio. né? E agora, lá na vista Front, eu vou rotacionar somente o relógio. Então rotacionamos aqui um pouquinho, para dar esse efeito aqui de leve inclinação. Notem como que já ficou bem interessante a nossa renderização. No fundo aqui também, eu recomendo a vocês que escureçam um pouquinho. Talvez o fundo muito claro, o material do fundo claro, possa atrapalhar um pouquinho a nossa cena. Isso aqui vai a critério, algumas pessoas gostam do fundo infinito totalmente branco. Outras pessoas gostam desse fundo com essa sombra, né? Eu, particularmente, eu gosto do fundo assim, mais escuro, dá, dá mais dramaticidade a cena, ao 3D. Mas se vocês quiserem fazer o fundo infinito totalmente branco, também tá? fica a critério. É, a última coisa aqui, a última dica, que eu até comentei com vocês, é somente mudar a cor das luzes, para que não fique totalmente branco. Então pega aqui essa luz, vou deixar com um tom levemente amarelado, ou alaranjado, né? Essa outra luz eu deixo com um tom levemente azulado. Isso dá aquele efeito de cinema, né? Aquele efeito mais dramático também. Então vamos ver aqui perto agora da, do nosso relógio como está ficando. E temos esse efeito aqui. Aqui no material do relógio, só para a gente poder finalizar e ter algo parecido lá com o nosso Pure Half, que é o um material mais escuro, vocês podem vir aqui no material base do corpo do relógio mudar essa cor aqui, tá? Então vamos deixar aqui uma cor mais escura... Agora que nós temos a iluminação, consigo ver melhor, né? Então deixa aqui uma cor mais escura. Aqui no reflexo eu também posso escurecer um pouquinho, não precisa ficar 100%. E aqui finalizamos essa parte dos materiais. Eu vou separar um outro vídeo para mostrar para vocês sobre a, a parte do desgaste, porque o nosso tempo já está estourado, mas eu deixo para vocês aqui mais essa contribuição de vídeo aula, para que vocês possam evoluir um pouco mais nesse, nesse estudo do 3D.